Chegou o momento da gente fazer um tour aqui ó, no suporte de três telas que finalmente ficou pronto. Então agora a gente vai ver com detalhes cada um dos cantinhos deste projeto. Se você não assistiu a montagem, toda a treta que foi montar isso daqui, entra aqui na, na descrição deste meu vídeo, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, você vai lá e você vai poder assistir como foi a montagem e as reviravoltas, porque deu várias coisas erradas, então eu deixei tudo passo a passo explicando as dificuldades, as soluções e tudo mais, para você poder acompanhar, e caso você queira fazer aí no seu, você não passe por tanto apuro igual eu passei, você vai ter um pouco mais de conhecimento. Finalmente, finalizado o suporte de três telas, Tá aqui todo o suporte criado do zero, né? um projeto que eh, eu acabei desenvolvendo uma parte na prancheta e a outra de cabeça no meio do caminho. Tá aqui o braço que acaba estendendo o monitor até a base ali, né? então a gente tem essa parte aqui. Bem próximo ali, ó. A gente tá aqui com um dedinho e eu queria deixar isso bem, bem rente aqui, né? O um monitor bem rente, então aqui, ó, só pra você ver a distância, nem dá pra ver, eu vou ter que vir aqui por cima, ó. tá bem próximo ali, ó. Não passa, não passa um, passa aqui, ó, dois dedinhos aqui, ó, pra você ter uma ideia, ficou. Um palmo e mais um tantinho assim. Aqui também, ó. Um palmo e mais um tantinho aqui. Ah, aqui acabei colocando este... Vou até tirar aqui pra você ver direitinho. lá, ó. Esse suporte. Fiz ele bem pequenininho, são 10 milímetros aqui, ó. O pessoal da Forset até me ligou, falou, nossa, tem certeza que esse... E era só pra fazer, na verdade, trazer esse... Headset para cá, o suporte. Então, este daqui é o braço que eu fiz, né? É, aqui eu tive que fazer uma adaptação. Então, aqui tem as duas. Lembra que eu falava que isso daqui podia cair? Ele acabou cedendo um pouquinho. O que, que eu fiz aqui embaixo? Eu coloquei um outro para dar essa sustentação. Né? Se tivesse com uma barra dessa 40 por 80 isso daqui não seria necessário mas agora está bem firme é, aqui super funcionou essa chapa bem rígida então foi algo que eu estava na dúvida se ela ia ceder ou não, ela não cede então funciona, super funcionou então está aqui a barra 40x80 que dá sustentação aos monitores lá, então aqui eu decidi fazer no 40x80 eu tinha a princípio é, feito no 40 por 40, e depois eu mudei de ideia. Então, aqui a gente tem um braço que vem daqui até aqui, então são 60 centímetros e esse daqui é 50 que é o que faz com que este monitor fique mais alto né? e porque esta parte da, do suporte VESA, do monitor AOC, é diferente dessa. Né? Eles não estão na mesma altura, então para fazer isso eu tive que colocar esta barrinha a mais aqui. Aí indo aqui para a parte do PC, é, isso daqui não mudou nada. Aqui com todos os conectores internos que fica o, o PC, então esse daqui está bem, bem seguro aqui. aí Eu tenho é, uma cantoneira aqui. E a outra na parte de baixo. É, aqui os pés ficaram... Aqui ficou 80 centímetros. Então aqui na verdade ele dá rente. Aqui ó ele acompanha o desenho. E aqui ele vem até boa parte aqui do monitor. Para dar essa sustentação. E não ter risco do suporte cair caso o PC não esteja aqui no caso de uma manutenção não vai ter risco dele tombar para cá e aí a gente tem a parte do cabeamento né e o cabeamento ó, ficou bem bonito aqui é uma, uma chapa de mdf aqui está o direct drive a controladora do direct drive uma das minhas fontes três caixas de muito muito fio é, aqui tem outra fonte ó tá até tortinho eu só tenho um toque eu fico arrumando né? e e todo o cabeamento passando por baixo aqui com canaletas com é, um suporte é, para perfil de alumínio este suporte aqui é, deu trabalho eu comprei na verdade o desenho desse suporte então toda toda a fiação ele vem por aqui ó ali também tá embaixo então tá bem Escondidinho os cabos. Vou desconectar aqui da tomada. Aqui embaixo ficou o cabeamento do módulo do Best Shaker. E ali do outro lado, eu vou trazer aqui para poder mostrar como ficou. Este lado aqui. Aqui ficou. Todo o cabeamento é onde que tem mais cabo na verdade. Aqui ficou o extensor, o hub o USB. E aqui tá todo o cabeamento ó, passando aqui por debaixo. A única coisa que eu não instalei ainda foi o RaceLogic. Vou ter que fazer alguma adaptação aqui para funcionar desta forma. Já tenho upgrades para fazer aqui que eu já tive algumas ideias mas por enquanto este é o um monstro aqui na parte de trás aonde está mais apertado que está toda a parte do PC eu deixei os cabos todos identificados e eles vão seguindo essa canaleta ali ainda está um pouco bagunçado Aqui tem bastante fio, na verdade, dá para arrumar um pouquinho mais ainda, mas ele nem aparece. Mas aqui ainda dá para dar uma ajeitada melhor. Todos os fios aqui, ó, do hub USB, todas as portas ocupadas, todas as portas ocupadas. Aqui é uma placa USB extra que eu tenho com mais quatro todas ocupadas também e a gente tem na verdade aqui duas sobrando e essa parte de trás aqui com o cabeamento na verdade aqui está tudo muito bem justo muito bem é, sem espaço ali né não tem muito para onde ir que ó tá tudo um do lado do outro e é fio para caramba Se se olhar ali é fio para caramba mas essas caixas organizadoras aqui é, ajudaram bastante a manter tudo isso organizado. E esse foi o episódio número 9 da minha websérie Meu Cockpit. E no próximo episódio eu vou mostrar para você como que eu construí este teto para o simulador que me trouxe uma imersão muito grande que me deixou assim, extremamente feliz, era algo que eu queria muito fazer, você vai ver isso no próximo episódio. Se você não viu ainda todos os episódios, ou se você não conhece essa websérie, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para todos eles, inclusive, se você, dependendo de quando você está assistindo, você vai poder assistir os próximos vídeos. Inclusive, para os próximos vídeos, eu recomendo, ativar as notificações, para que o YouTube possa te avisar quando saírem os próximos episódios, porque tem muita coisa por vir, isso daqui é um projeto infinito, e que eu adoro compartilhar aqui com vocês. Escreve aqui nos comentários o que você está achando deste suporte que eu construí até agora, se você faria alguma coisa diferente, e a gente se vê no próximo episódio da websérie Meu Cockpit.